E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu preciso te dar dois alertas sobre o Max Size Pro, cara. Eu uso o Max Size Pro tem mais de quatro meses e eu acabei vendo uns vídeos aqui de um pessoal falando muita mentira, cara. E eu vim aqui nesse vídeo dar o meu depoimento real sobre o meu uso do Max Size Pro para você também não ser enganado. Tá? Então fica até o final do vídeo que eu tenho dois avisos muito importantes para te dar. Primeiro aviso, cara, é que sim, o Max Size Pro realmente funciona, mas não é do jeito que você está pensando. Eu vi uns vídeos aqui de um pessoal falando que tomou o Max Size Pro e no primeiro mês teve um aumento de 7 centímetros, teve a cura da ejaculação precoce, saiu de 5 minutos e foi para uma hora e, cara, é mentira. É mentira, o Size Pro ele é um produto 100% natural, ele vai agir de dentro para fora no seu corpo, e assim você com o tempo, você pode sim ter o seu aumento peniano, ou até mesmo se livrar da ejaculação precoce, eu tive ótimos resultados, estou entrando no meu quarto mês agora, estou fazendo o tratamento completo do Size Pro, porque eu tinha sérios problemas de ejaculação precoce aí eu preciso fazer um tratamento completo de cinco meses. Eu tomo o Max Size Pro duas vezes por dia, todos os dias eu tomo. Porque realmente é um tratamento, então eu preciso ter seriedade para fazer o tratamento, e com isso, no final do primeiro mês ali, eu comecei sim a ter alguns resultados, minha ereção estava muito mais potente, eu estava conseguindo durar um pouco mais na cama, eu estava indo de 5 minutos para 10 até 15 minutinhos ali, eu já estava começando a durar, e eu me sentia mais, o pênis mais duro assim sabe, Tava bem mais forte a sensação, e com o tempo, eu comecei sim a ter um aumento peniano, mas não foi só o Max Size Pro que me deu esse aumento peniano. Eu comecei a ver algumas coisas também, e quando você faz a compra no site oficial, eles enviam para você também um livro com vários exercícios gelks, que, que são os exercícios próprios para o aumento peniano, cara. E aí, com isso, fazendo o uso do Max Size Pro e do... Dos exercícios GELX, cara, eu consegui ter um aumento até hoje de 4 centímetros total no tamanho do meu pênis. É algo que mudou muito, minha autoestima tá, tá muito mais pra cima, eu me sinto confiante e eu sei que eu não vou passar vergonha na hora que eu estiver com, com a mulher lá na hora do sexo. Então, cara, você precisa ter primeiro paciência, que não é do dia pra noite que você vai, vai ter resultados. É a mesma coisa como se você fosse pra academia. Se você for pra academia no primeiro mês, você já vai ver a mudança total no seu corpo? Você já vai ficar fortão, marombado não vai cara, é um processo, é dia a dia, você tem que tomar o remédio e fazer os exercícios, aí sim você vai conseguir ter o seu aumento peniano, e outra coisa muito importante cara, não compra em nenhum lugar, a não ser no site do fabricante, porque você pode realmente cair num golpe cara, desde que o Maxize Pro chegou aqui no Brasil, tem muita gente falsificando, não sei se você sabe, no Mercado Livre, no Facebook e na LX são pessoas que colocam seus produtos ali para vender, e aí você pode estar tá comprando qualquer coisa, e como é um tratamento que você está fazendo, você vai ingerir, vai ficar usando isso durante algum tempo, pode ser até perigoso para sua saúde, o que você deve estar tá usando que você não vai saber o que, que é, eu só confio em comprar no site oficial, aliás, no site oficial mesmo, que eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Dá uma olhadinha lá, lá tem toda a recomendação, tem o registro da Anvisa, o CNPJ, e algo muito importante também, que lá mesmo eles dizem, não é vendido em outro lugar a não ser o site oficial. Você mesmo pode ver, dá uma olhadinha lá que tá aqui o site. Não tô mentindo para você não, eu não tenho nem o porquê tá mentindo aqui para você. É... O site oficial, eles oferecem uma garantia também, que caso você não tenha os seus resultados, eles ainda te devolvem o dinheiro. Então, muito cuidado com isso, cara. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no site oficial, ou se não, fala aqui nos comentários que eu venho e te respondo depois, tá bom, meu brother? Valeu!